Olá a todos! Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma frase motivacional que pode ajudar a inspirar e motivar todos nós a seguir em frente, não importa quão difícil seja o caminho. Não importa o quão difícil seja a sua jornada, não desista. Cada passo que você dá é um passo em direção aos seus objetivos e sonhos. Lembre-se que a jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa de alcançar seus objetivos é inestimável. Quando enfrentamos dificuldades em nossas vidas, pode ser fácil ficar desmotivado e sentir vontade de desistir. Mas é importante lembrar que cada passo que damos, por menor que seja, nos aproxima cada vez mais dos nossos objetivos e sonhos. Cada obstáculo que superamos nos torna mais fortes e resilientes. Não importa se você está lutando para alcançar uma meta pessoal, profissional ou acadêmica. O importante é manter o foco e acreditar em si mesmo. Lembre-se de que a jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa de alcançar seus objetivos é inestimável. Imagine como se sentirá ao conquistar aquilo que tanto almeja, e mantenha esse sentimento em sua mente como motivação para continuar seguindo em frente. Por fim, lembre-se de nunca desistir. Você é capaz de conquistar tudo o que deseja, basta persistir e trabalhar duro. Acredite em si mesmo e o sucesso será seu. Obrigado por assistir e até a próxima!